Hey! Ei, detetives e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu tô aqui pra. Né? Ai, que fiz? E hoje, gente, eu tô aqui pra. É jogar Roblox ao vivo. É hoje de manhã. Hoje, meu dia. Eu tava testando. E como. É. é testando se o PC aguenta fazer live com Roblox. Já mais ou menos, ficou travando, mas como sempre é normal, é coisa do PC mesmo não vai dar não. E hoje eu vim aqui jogar alguns jogos que eu tô querendo jogar muito tempo na minha conta Findas 2011. É, se vocês querem me adicionar me adiciona quem quiser eu adiciono todos os inscritos é, E eu não sei qual jogo que eu vou jogar ainda eu vou escolher aqui Esses aqui são um jogos que, que eu já joguei, que eu já fiz vídeo, só o Mystery, que todo mundo já sabe. Mesmo Break também, que, né? E eu, Esses três jogos aqui todo mundo já sabe, eu jogo. Então vamos começar aqui. Eu quero jogar. Eu quero jogar a história. É, saiu o 4, saiu jQuery 2. É, tá muito legal. Já experimentei o jogo. Deixa eu ver, eu quero jogar esse aqui. Cadê gente? O field trip dizeria é, que O que aconteceu aqui? Ninguém vai assistir a live mesmo, então tipo assim, eu faço a live só pra deixar guardado pra mim também. É. Então tipo assim é, eu vou trazer algumas novidades também. que Agora eu vou trazer o código do Minho Clube Pinguim, códigos do Clube Pinguim e o White, é, códigos do Super Clube Pinguim. Só desses quatro. E do Clube Pinguim Brasil continua normal também. Só que eu vou trazer mais código. Não, eu vou trazer. Ó, oh, ganhando dois embremas, gente. Eu amo ganhar embrema. Emblema concedido. dois embremas. É, eu vou aqui, deixa eu ver. Vou aqui, já tem oito jogadores. Menino, tá em pé no, no, no helicóptero, no, no, no, avião, gente. Ai, meu Deus. Toda coisa. É, aqui, ah, tá tamanho tá indo, Tá, e, provavelmente pode estar travando pra você ir aí. Um pouco, né? Um pouco, gente. Ah deixa eu mudar a posição da câmera ah não é deu falha pela transportar é eu buguei, eu buguei gente isso sempre acontece ó, ó todo mundo aqui deu falha pela, pela transportar meu deus esse lag você tá vendo os personagens nos outros usuários é do jogo mesmo não é do da live Tipo, eu tô preso aqui, ó, gente. Eu já fiquei preso assim também. Deu falta de teleportar. Então Eu vou dar um iniciar aqui. Né, porque senão a gente vai ter que sair. Hoje eu vou dar um favorito aqui. Todos os jogos que eu jogo eu dou um favorito. que assim, ó. Né? Oi, Gato Cheque! Tudo bom? Tô jogando Roblox Que eu cansei de Clube Penguin Só Live de Clube Penguin não dá não Mas eu espero que eu não deify a de né? Deixa eu mudar minha câmera aqui ou... Oh. Não, a tela não, a câmera Me dá a câmera pra baixo aqui gente Pra dar... para ler o chat E vamos começar não, esse jogo Bem-vindo estudante. Seu é primeiro dia de é, do bagulho aí. Meu nome é, é Senhorita Karen. É, há um bocado de um bocado de brinquedos e de atividades que através da escola e na sua sala você estudará aqui breve. Boa sorte e lembre não quebrar qualquer regra da escola. É, isso é muito importante. Importante para o seu primeiro dia de aula Isso é o início do seu futuro é, Vai adiante e explore Então vamos por aqui Isso aqui é o pátio Pátio da história de saneamento É normal gente, tudo que tem é isso Eu vou ter que ler o um chat por aqui ó. Não, eu não tô vendo Xuxa como assim Oi, R, Papagalho eu vi essas mensagens apagadas aí em, em Gato Check, todo mundo viu na live Então tá tudo aqui bugadão Do jeito que a gente gosta né? Eu joguei um pouco desse jogo Ah tem que abrir os armários né Eu já joguei um pouco desse jogo já Então eu... tentar abrir os armários Só o armário vermelho abre para tentar devemos ir para aula é pular a aula filho aqui kit médico um donut mais kit médico ninguém pegar o pego ninguém abre eu, sou, eu já eu já é, abri eu já gosto de explorar tudo entendeu mais um kit médico vai para a aula ah, não é, bandagem, Bandidagem Olha, a gente pode conversar com os outros aqui. Que isso, meu filho? Você tá rolando na carreira olha, de limpeza. Essa aqui é a professora careca. Meu Deus, a professora tem câncer. Ai, meu Deus, meu lugar, gente. Meu lugar, meu lugar. Eu tô jogando com minha conta -fica oficial, gente. A Cremilda hoje não quer jogar. Mr. Bean, como assim, Mr. Bean, gato? é tá, tá travando gente tiver travando, tá travando ah apareceu uma mensagem aqui é fantástico bem vindo a nossa primeira dia de aula no ensino médio eu espero que nós provarecinamos a você o melhor agora nós estamos pronto para aprender a senhora tá por favor relate o piquenique o, o espectro do não de professora não de diretor precisa aí ah, eu estarei aqui estudante gente foi um moleque que fala muito rápido em eu vou ler mais um. palhaçada é essa aqui menina a menina tá rolando com a cadeira aqui a professora saiu bora abrir aqui as coisas eu gosto de explorar não tem nada aqui pra que tem isso aqui na sala se não tem nada a professora se foi a, a, a menina aqui brincando com a cadeira na cara dura fecha, fecha fecha fecha vamos fingir que a gente não abriu né vamos fingir que a gente não abriu né gente Ei, hey, olhe nossa pão um soltão ainda não dá pra abrir ah dá pra abrir mas não dá pra entrar é preto vazio escuro é. O que eu vou. Eu vou entrar de novo. Só so, eu falando mais perto da sala. Oi CJ sorridente, tudo bom? Como é que você tá? Professora sofre de calvis. De câncer mesmo. Gente, eu tô brincando, meu Deus deixa dizer o professor, quem abriu o respirador? Quem, qual é o seu refiro? Ah, respirador. É, diga o professor, vou dizer. Não! Mantenha em segredo. Não, diga o professor, mantenha em segredo. aí ah, eu não quero ser X9. Ih, vamos dizer. Será que fui eu? Ah, fui eu! Eu, eu me entreguei. lembrar em 2011, lembrará que. Eu me entreguei, gente Tá, gente, eu me entreguei, eu pensei que não fosse eu Fui eu, gente, que abriu o respirador A menina tá bugada A menina tá bugada, Derrick. A menina bugou, gente, como é que é a peste, buga? Como é que é? a pessoa buga assim? Tá, a gente tem que ir pra cantina, refeitório a menina até agora gostou da cadeira, né? Vou abrir. Tem mais um Down Uma rosca. Mais uma bandagem. Curativo. É, minha filha, você fica brincando com a cadeira rolante. não quer abrir os armários. Eu vou abrir tudo. Os azuis não pode abrir. A menina vem divisando. Olha no passinho do Romano. Aqui é a cantina. Você tem uma tauba aqui. deixa eu instalar aqui é, onde está onde está o que o almoço gente eu não vou ler não porque é muito rápido e eu me perco acho que eu preciso encontrar uma chave azul hum certo mas pra que a gente vai querer entrar na, na cantina tipo ah tem mais coisa pra deixa eu ver o que o povo tá falando qual é o mapa? O mapa é... Não lembro <risos> vê, é, pesquisa februar em 2011 e ver que eu tô jogando aí, então, né? eu já... F, é D, T, Z Gente, tem um segundo andar Que Girl. Ah, tem é. ah, a malha azul, então tem nada de provar aqui Ah, tem lá a diretoria principal tem que explorar a escola. Ui! Para que classe se ir? Vai para a sala de ciência, vai para a sala de história. Para a sala de história. Não, de ciência, de história. A ah, gente eu não me decido, eu me entreguei. É, deixa eu começar com essa. Não sei quem é essa aqui. Vai para a aula? Não vou. Será que eu morro se ir? Meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui, gente? Gente, olha isso! Tá todo mundo se bugando. Não vou, não quero ir. Ah, tem mais armário ali. Eu queria vir aqui no principal. Pera, que que que que que? Tem alguma coisa aqui? Ah, ele tá até lá tá porta, ainda bem, né? Ah, tem uma chave vermelha. Eu peguei, né? Porque eu, eu sou o único você brasileiro nesse jogo. É. Deixa eu ver o que, é que tem aqui. Hoje vamos aprender sobre biologia, tá? Estamos é, na sala de ciência, vamos aprender sobre biologia. Com certeza, né? É. Qual. Não tem mais mensagem de ninguém. Eu fui ver as mensagens, não tem. É. Deixa eu ver, gente. Então, tipo assim. Não, não tem nada, não pode abrir. Aí do nada eu começo. Zumbi, zumbi é, tem sido. Signet around Tencilia. Stay with Dory and Dure, not approximate Infector. Zumbi, eu sabia disso, eu sabia de nada, filho. Você tá aqui. Falando você tem cabelo. Nós precisamos defender a escola. Meu Deus, por que tá todo mundo com cadeira? Eu também queria. Oh, eu tô bugado aqui. Eu também queria sentar numa cadeira. Ah, eu sentei! Não, mas na cadeira rolante aqui, ô. Oh. Menino. A gente tem que defender. Pegue arma no armário de sofrimentos. Vou pegar. Ok, gente, eu. Com uma máscara aqui. Eu vou. Um bastão de basilicon. Ah, não, bastante bastão de baseball, de madeira, né? Melhor um. Uma barra de cabra, né, gente? Não sei, gente, não sei. Coloque pranchas, coloque talvas na janela para entrar na escola. Então, a gente tem que fazer isso. Gente, engraçado que no Roblox, tá, o bastão tá com o nome de mocego. Eu não entendo isso, entendeu, velho? Porque... Tá com o nome de mocego, gente. Bastão de vocês também, então, com o nome desse mocebo Tiveram a bastão De beijo O que eles vêm fazer? Pick me Pegar o, é, a talba e colocar na janela ah, aqui já colocou Mas olha o tanto de janela que tem, não vai dar. As caubas são na frente da escola Não na frente, está num, num pátio essa aqui é o paut, gente, é o Pact O de lá é o a Gente, eu não desculpe nosso nossa é o nosso francês Tá, o que é que a gente faz, né? A gente tem que preencher, isso aqui, tem o um que aqui? Com certeza, Robux, <risos> bloco Cola O que eu queria ver mesmo ah aqui a diretora, a diretora tá parada gente todo mundo sumiu tem um que isso velho ah 60 Robux uma cadeira com foguete a professora a diretora tá parada precisa encontrar uma carta e olha lá a bicha lá paradona não dá nem pra quebrar né? ela encher essa mulher de porrada aí deixava ela careca e dava o cabelo pra outra professora. Afim. Joga é igual esse, mais legal. Você tá em que mapa? Eu tô num trip. Ai gente, eu tô num trip. Pesquisa a Line lá e, e, e, e, e vê. Eu tô num trip. Eu, Prenner, eu já joguei o número 1. Um, o número 2. Só que eu não gravei, porque se eu gravar, vai ia procurar, então eu não gravo E lançou o 4 Aí o 4 eu não sei jogar ainda Esse aqui eu também não sei jogar até essa metade Eu peguei o final, eu joguei com a Cremeu da Pucciani, Mas eu só joguei o final pequeno Vá para o banheiro, vá para casa de banheiro meu Deus, a menina tá até agora. Eu tô deslizando. Vou dar uma cagada aqui, gente. Tô cagando, gente. Minha falta de respeito. Quem ficou lá fora morreu. Tipo, quem ficou, não entrou no banheiro, morreu. É, o zelador ele foi ele foi o que gente ah tinha uma coisa aqui tinha um antídoto mas eu cheguei tarde no banheiro então alguém pegou o um antídoto no banheiro o gás te derruba como assim o gás me derruba ah, a gente pegou o final curto de novo ah esse aqui é o final curto Tá, eu vou ter que lutar contra esses gigante zumbi. <risos> <risos> okay, ok, tudo bom, gente? Tudo bem. Eu, eu tô bem. Que isso? O cara tem um estilingue. Amiga, me abraça, por favor. Ó, como vai dar pra matar ele? Eu sei como matar ele. Eu aprendi na raça, velho. Só desviando dessas porradas. O bagulho foi louco. Uai, uai, uai. Na menina, na menina. Eu pensei que... ai. Ah! Essa menina. Ah, agora é em mim, velho. E aí? Ah, me acertou ainda. Ah, vai, gente. Tem que ai não não não não eu vou morrer toma oh louco já caiu gente eu vou morrer Ai, ah, eu também de crédito ou oh, eu tenho um kit eu vou usar aí melhorei cadê o carro ah! Tem que buscar o um pedaço de, de espelho que cai, o espelho nem tá quebrado, né? Deus tem misericórdia. Esses jogos mal interpretado. Ah tá sim, tá ali quebrado. Mas eu perdi o meu. Gente tá saindo som, o não, não tá saindo som não. Nem vi se tá saindo som ou não. Ah, o tá de. Tá muito alto agora Ui! Ui! Não! Não! Não! Eu não! Silêncio. Top, top! Jogo top! Agora tá saindo som! Vocês não me avisaram que não tava saindo som? Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Boa! O ruim que demora muito, velho. Só dá pra derrotar ele assim. De novo, meu filho. Eu tô aqui, eu sou solitário, gente. Todo mundo lá, é o e eu aqui sozinho. Pega essa peste tudo morra. Meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não dá pra ler a mensagem agora, porque. Estamos escutando o barulho do jogo? Quem me diz, por favor. Eu não estava escutando. Meu Deus, meu Deus, menina, a gente vai. Ai, eu. Am... Dobrar pegue. Vai, vai. Vai, só vem. Manda aquele ralho. Aquele laser. Ué, tá atordoado, amigo? Vai daí, Shanaína. Shanaína se mexe. Eu... Eu já joguei o... Arpre... Não, joguei o boca hein. Vem, vem, vem, vem, vem. Só vem. Derrotamos. O menino aqui caído, velho. Revive com o Antídoto. O menino morreu no final, velho. Pim, nós fizemos isso. O menino morreu, velho. Só rev... Ah, o Antídoto re... revive, então. Um o kit médico se cura um mês depois. Ó, tá até bonito tá em português. Ah, bem, vocês compreendeu o final, minúsculo. É o final pequeno, gente. Um de quatro finais incluído. Agora quem que né, me adiciona aí que eu vou adicionar vocês. Aí vocês me adicionam pra mim adicionar vocês pra gente jogar junto, entendeu? Mas se vocês morrerem, vocês morreram, entendeu? Porque, gente, cadê uma? a seta do mouse? Parabéns pra mim! Olha o nome do jogo é Fur do Tipo Z. É, oi, Pinguiner, Gamer é o nosso membro, muito obrigado. É, grava nitrogênio, Eu ganhei Nitro hoje, gente. O Gato Cheque nem joga comida, né? Mas tá pedindo pra mim jogar. A gente joga Roblox City. É só pesquisar. Oi, Fox. Se me adicionar se me adicionar minha conta no Roblox é M essa não sei o que eu disse mas eu disse vou fazer assim vou jogar a 4 porque eu tô ansioso para jogar o Iprame 4 eu gostei do jogo eu gostei gente deixa eu ver se eu recebi sua solicitação acho que não né acho que ninguém vai jogar me um ai já o ó, ó, gato eu vou jogar 4. Ó, o 4 o pinguim luca me mandou aqui a solicitação iPrame iPrene 4 né gente a box atualizou eu já te adicionei pinguim luca o Ah, depois joga and Seeker. Eu joguei ele hoje já, gato. Ou oh, Fox. aí no meu tempo a gente plantava em colinho em vez de jogar. Como assim? entendi. Gente, eu sou burra na paleta. Ué, não apareceu o item 4 Pesquisa em loja ou pessoa, gente. Eu não entendi. É o meu que tá bugado mesmo, né? Calma gente, problemas técnico? Mano, um povo tirando fake do jogo y Lançou o y 5, sendo que o 4 acabou de lançar Tipo, faz uns 4 meses, mas acabou de lançar Eu vou jogar o High 4, porque o gato tá pedindo E se ele tá pedindo, é porque ele vai assistir Opa olha Pigm Lucas aqui gente oi opa me salve oi Pedro Lucas eu também ganhei o, o nitro no Discord eu dei eu dei impulso no meu servidor e no servidor do potatus foi bem legal o, ganhar esse nitro o Lucas, você me segue que eu tô entrando no... no iFrame iFrame 4. Só não vale morrer. É... tá assist... tá assistindo... ve... que eu fiz. Me segue. Ai, nem sei o que eu tô falando, meu Deus. Oi game você voltou? Entra aí pra jogar com nós, a gente vai jogar aí pra N4 E o Pinguim Lucas tá aqui também Bugadão, mas ele tá Mano, eu dei como eu clico pra jogar o jogo, o Roblox não entra, velho Eu vou... Ô oh, pinguim Lucas, entra aí comigo também Gente, eu tô olhando o chat por aqui, ó Eu tô no seu lado, eu sei, Pinguim Lucas Gente, que tanto de jogo é esse? É só, é só um, uma hora e meia de live, gente Não vai dar pra jogar esse tanto de jogo, não Vou esperar, quem, quem vai entrar aí da live, me diz aí pra mim esperar Meu Deus, as coisas estão é tudo bugado, velho. Me diz aí quem vai entrar, quem vai entrar, quem vai entrar. Entra aí, por favor. Tô aqui com mais bagagem aqui no aeroporto, gente. Aeroporto de São Paulo. Tudo bom, gente? Vamos ver o que tem aqui por aqui, né? Tem um shopping que, com certeza, não é meu lugar, porque eu não tenho dinheiro para comprar nada. E, com certeza, com certeza, você não compraria. Eu procurei um rádio para colocar uma música no jogo e deixar todo mundo esperto. Entrando no jogo aqui, gente. É, na outra live eu posso jogar esse jogo que vocês estão pedindo. Ô pedro lucas dá bosta lá no meu servidor se você ganhou nitro um dá lá dá um impulso lá no meu servidor eu que dei mais o detetive cpbr também obrigado é por dar daqui a pouco tem postagem na comunidade aí agradecendo a galera desse detetive cpbr Sim, pode entrar, eu tô esperando, eu tô esperando Mas demora muito, né, senão não vai dar pra jogar mais nenhum outro jogo eu Tô esperando, vou esperar um minuto Tô aqui no aeroporto vou Colocar minha bagagem aqui, né, gente Buscar meu t meu bilhete Gente, olha já se expõe, tô magnífico Eu tô um personagem aqui com a mochila Do Constru do construa construa construa isso e jogue isso a ilha, a ilha do movimento meu deus tanto cabelo, camisa amarela chegando aqui tô esperando o pinguim lucas Ah, é Febraim 2011. É, você sabe como é que se chama Febraim? Aí você coloca 2011 no final. Febraim 2011. É, pronto, é fácil. Sim, Pedro Lucas. Eu acho que eu. Não sei. Não lembro. Aí o Pinguim Lucas entrou. o oh. gente alguém responde pra ele aí é porque eu não consigo digitar gente Pera aí deixa eu ver se eu consigo digitar aqui ping lucas é cadê você fica num lugar visível pra mim Mandou pedido na hora que eu abro outra página aí, aceitei pronto. Agora é só você entrar. Cadê o Pinguim Lucas? Tá aqui, Pinguim Lucas é aqui na fila. Vamos ficar aqui na fila esperando. Eu tô aqui, Drentor. Ah, tá aqui, bugadão, mas tá aqui. Que charme é esse, hein, Lucas? Tô esperando o nosso outro. Nosso outro membro ali entrar. Vamos, Eu já aceitei seu pedido de mensagem. Pedro Lucas tá comendo miojo bebendo refrigerante assistindo essa live, como se disse, né? Na. Disse a NP Peyerson Miojo de e fala com. Com os outros, eu acho que é isso. Gente, coitado do Zanzinho, né, gente? Meu Deus. É a tia dele faleceu, né? E, é, diz. Diz a Mari. Como é que é? Como é o nome? A Maris. A Maris disse que. A tia dele faleceu, ele tá muito triste É muito chocante, você tem que aproveitar cada é, cada tempo com a pessoa que você gosta Porque ela pode acabar morrendo, né? Vamos, chegou, chegou, chegou, chegou, cadê o... cadê o nosso amigo? Cadê Pingão Lucas? Vamos, vamos Vamos nesse aqui Vamos, gente, entra, entra. Entra, entra, cadê? Cadê o Pinguim Lucas? Pinguim Lucas, entra aqui, ô. Oh. Entrou, Pinguim? Se não entrou, já era. O Pinguim Lucas entrou, gente, eu tô perdido. Ele não entrou, né, gente? Me, me disse que ele entrou. Ou ele não entrou ou não entrou. Ah, o Ping louco não entrou, gente. E agora? Ah, o Ping louca. eu disse que você ficar perto. Você se atrasou um pouco, como assim você não tá aqui no jogo? Se o. Eu... Tá, vamos começar. Vamos... A gente vai trocar de jogo, daqui a pouco ele entra. Deixa eu relembrar: nós estamos voando para Rohamas. É... Fique aqui embaixo. Tô dormindo, eu tô na. Tô a rosa, eu amo rosa, gente. Poxa, Colo... colocaram no quarto certo. Eu gostei demais, eu gostei demais Cadê o Pinguim Lucas? Ah, ele nem tá aqui, nem, coitado, velho Tem um pato na privada, gente Ah, eu posso... Eu, eu ganhei um emblema porque caiu tá um prato um pato da privada Olha aqui, já tem um emblema ó, Pro nosso amigo Pro nosso amigo, como é que é o nome? Pissão. O Pinguim Gamer, é tanto pinguim tem um emblema aqui na privada só clicar no pato e deu uma escova rosa isso aqui é o quarto de menino gente tem que tem que retirar esse preconceito isso aqui ó quarto de menino rosa quarto de menino azul e, né, tem comprar Eu não me... ah, aqui aqui no quarto de menino não tem um pato Tá, o povo tá dialogando ali, eu, nós temos 45, 45 segundos pra explorar a casa E ver onde está tudo, então nós iniciaremos é, a embalar as coisas É, então a gente Tem 45 segundos para ver as coisas, tudo certo É bem fácil a primeira parte Bem fácil O pingou logo a gente atrasou um pouco o Pinguim game... caiu? Gente como assim caiu? Se caiu manda um oi o pinguin game e, e o pinguin Lucas tem nome parecido Podemos tá gente, agora a gente tem que começar a empacotar as coisas é Você tem que ver o inter e coletar o inter para levar até sua mala lá embaixo Bem fácil Você tem 45 segundos Aqui não dá pra pular gente, olha Não dá pra pular de cima da, do corrimão Minha bagagem é essa, minha mala Aqui tem a bagagem dos outros É bem fácil, tem que esperar também acabar meu Deus, o Pinguim Gaming está descendo. Você tem que arrumar um nome. Eu, eu vou chamar de Lucas. Não caiu para mim. Caiu para quem, gente? Encontra esse item aqui. Acho que tá aqui, né? Aqui do flash gente, acho que não precisa nem clicar Ou é dormi Caiu pro gato cheque mas não caiu pra ninguém, tô louco Gato check não internet internet é, A internet aqui tá, também é ruim, mas eu deixo pra fazer live como todo mundo que tava fora de casa Porque aí não trava tudo King Loops, eu vou jogar esse jogo depois Ué, agora eu agora tenho que encontrar um tênis É, não tá aqui E o que será que aconteceu se eu não colocar o tênis? Ah, é, você perde vida É, eu acho que você perde vida no tênis Meu Deus 10! Não vai dar tempo, gente! vou perder vida! 9! 9, gente! ai Deu tempo, deu tempo! Deu tempo, gente, deu tempo! Ó o papai! Não sei porque a gente tem pai, né? Parece a Jabiraca que decidiu ficar com o pai, né? E seria a mamãe. Deixa nós irmos por quintal. O papai tá fritando hambúrguer lá para gente E a gente já começa a enfiar da piscina Olha o papai aqui O papai aqui fritando hambúrguer E tem uma piscina, é bom que a gente toma um banho já Já tô tomando um banho já para fazer a viagem a bota tá aqui tá aberto Não dá para entrar Será que tem algum outro segredo por aqui? Porque ele deu tempo assim, é bem estranho ele dar tempo assim. Deve ter alguma coisa pra explorar, entendeu, gente? a ah, bagagem, gente. A bagagem já tá aqui na minha mão. Já pra gente. Nossa, deixaram o menino aqui sozinho. Cadê o restante da galera? Tudo brincando na piscina? Que isso, hein? Os dois enterram aí na piscina. Ai, ele disse: Eu tô com fome. Meu Deus, eu tô bugado. É, Sente-se na mesa. Deixa eu sentar. Sente-se na mesa. Tudo bem, como o White Rabbit and Rain, take on on the pink trade. Sente-se na mesa de piquenique. Mas é na cadeira, não na mesa. Jeito que A gente quer um Um é creptizão, pizzão pizza. o creptizão ah, é Um creptizão Como assim? O meu hambúrguer não come, ó oh, o meu hambúrguer, tá contaminado, gente e Todo mundo tá limpo, cheiroso, o oh, meu hambúrguer Eu não posso comer isso não Tá contaminado, eu não vou comer isso aqui não, gente Deixa eu dar só uma mordida ó oh, perde vida hambúrguer feio não come gente não coma eu não vou comer isso aqui não ah eu vou comer Ah, não não vou comer não eu não consigo retirar o hambúrguer da mão tá tá acontecendo alguma coisa no rádio aí é o presidente disse em uma conferência que nós aterrissamos e eu suspeito desapareceu a polícia quer avisar todo mundo de Robloxia pra estar cuidadosamente pra seja já dura eu não vou ler não eu não vou ler mais não por isso que eu não gosto de ler eu gosto de conversar alguém é tá dizendo que de... eu não sei o que tá dizendo porque eu não vi fingindo que eu tô lendo mas vamos se tá acontecendo alguma coisa no... alguma suspeita Alguma coisa, entendeu, gente? Essa é a história do airplane Que a gente já sabe muito bem o que é, né? Agora eu não consigo retirar o hambúrguer da mão nem a bagagem Como eu tô segurando isso? Ah, tá, tô segurando Tchau, casa Eu nem vi esse lugar aqui, né? É, não tem nada também Só tem um bicho feio aqui ah. Ah, era almoço. O pit -samb... Comeu! Eu não to me... nada, não, não comeu não, eu tenho uma péssima ideia sobre isso. Você que ele tinha comido. Aí ele... Ia... Aí tá envenenado o um hambúrguer, ele iria morrer. Quase que eu fico chocado. Quebraim, vamos criar um grupo no Roblox e criar roupa no canal. Mas precisa de robux? Se precisar de robux, não dá né gente E até podemos criar um grupo no privado Um grupo privado do Discord Mas a gente já tem meu, meu canal lá, meu Discord Gente, a gente vai pilotar o um avião, velho Que legal, mano Gente, quando eu vi isso, menina assim, quer sentar no meu, sai daí menina vou com o hambúrguer na mão a menina quer sentar no meu. Pronto, eu estou sem dado. É, nós não podemos perder mais tempo. Encontre o seu avião e pegue um assento. Vamos criar o um grupo no, no, no Roblox para fazer roupa do canal. Só, eu só não sei como fazer isso, quem quiser já começar a fazer, já começa a fazer É, vocês me entenderam né? É só ir na minha conta que tem o um mapa Tá bom pinguino, porque depois eu vou no final O jogo se chama referências A gente pode jogar o jogo que eu fiz A gente vai jogar, tá, vai começar gente Obstáculos? Agora eu posso retirar Tá com, é, não precisa acelerar o que eu aprendi nesse jogo aqui E não precisa acelerar Tá bugado gente, tá bugado, eu vou morrer Tá bugado, tá bugado gente Gente, para de encostar em mim, pelo amor de deus Gente, gente, gente, calma Relaxa, tudo de boa Não precisa acelerar, é só apertar pra cima ou pra baixo, então tá, tá segura Agora pra cima Gente é muito bugado, velho. Ai, que, que é difícil! Ai! Ai! Meu Deus! Eu pulei parede ali, velho. Mas eu gostei desse esquema, Esse foi muito bom que ele ter isso. Então, gente, já quem começa a criar o grupo lá, eu que eu, eu tenho que criar o grupo. Gente, morreu quase todo mundo, só tem mais quatro. O King não morre, viu? não morre. E o, o outro saiu, o saiu. Só tem essa menina aqui que tá com a roupa dele cremiuda É, o aeroporto é bem ali É o aeroporto do início do lobby, né gente? O outro é tão... É logo ali, gente Tem que esperar o cara vir desfilando aqui Gente, sai daí, menina! O caminhão! Espere, o caminhão! Ele foi perto na primeira vez que eu joguei eu passei eu nem vi Aí na segunda eu falei, meu Deus, eu quase fui atropelado Agora de perto pra dentro, atenção todo mundo é, O sobrevoo é 66, 16 para Ramos Está indo agora Ok, deve vou colocar a cadeira game velho, meu deus Só então, o que a gente tem que fazer, esse hambúrguer aqui Vai ficar comigo até eu morrer O que a gente tem que fazer? Não, hambúrguer não é, Bem-vindo, por favor, solte sua bagagem primeiro, pula um bilhete Aqui a gente tem que colocar nossa bagagem primeiro Pronto, e depois buscar o bilhete Vai, busca o bilhete. Ele só não morre, vem, vem, vem. Ah, a menina vai morrer. Menina! Não! Olá Lorena! Ah, já basta o raio Lorena, agora é. Olá Lorena! Olá! Pera, ela é Lorena! Ela disse olá pra ela mesmo Ela vai morrer Morreu Apareceu o BBB Todo mundo eliminado Poxa Como todo mundo E agora? Só sobrou nós dois pelo Isso deve ser Últimos pra fazer, né? É é, não se preocupe, você está no tempo Agora a gente precisa atravessar O detector de metal Para ver se tem alguma coisa, né gente Tudo certo, vai atravessar, não que entregar o bilhete Ou não, né gente Tá acontecendo, gente não vou fazer um rap Oxi, o cara dançando aqui Tá, o que aconteceu? O detector de metal detectou alguma coisa Alguma coisa Não vai bem Eu não gosto como isso soa Aí chegaram os policiais de boa Ok, você está... Vocês têm que vir conosco Tá, por que? Tipo assim, por que? Eu me pergunto, por que eu tenho que ir com eles? Tá, já vou buscar aqui meu bastão, né? Pega, aqui ó, pega o bastão, ó Ô, pinguim Aqui ó, bastão, esperem Tá Se alguma é coisa que foi censurado Eu sabia que isso era uma má ideia Então porque você sabia Então porque você negociou Afim ah, E o pitzão disse que era uma Que era uma má ideia Maria, Maria. Maria. Maria. Ah, eu já sei porque não consegue é, é, retirar o cartão da mão Porque apareceu... ah, do nada apareceu um monstro Esquelotox Acho que apareceu do lado de fora, gente Eu não vi Ai, Agora vou falar com a base de braço <risos> Não, não vou fazer isso não. Você está aproveitando o show Seu mundo será Minha propriedade Em breve hein? Sem minha propriedade Primeiro os humanos. E tá dizendo uns bagulhos muito loucos aí, gente, que não dá pra entender nada. Sabe aquele negócio mal? Que é isso? gente? que era um inferno aqui. Que medo, que medo. O Pinguim Game até agora não conseguiu coletar o bastante. Vejo você depois da vida. Todo mundo vai morrer um dia querido. Que isso, velho? Que isso? Onde eu tô velho? O que tá acontecendo? Os policiais estão de volta! Eles, eles pedirão por ajuda! Eu sumi! Hum, eu acho que esses, esses policiais não são amigáveis! Ai meu Deus! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ah bugou bugou bugo vou morrer eu vou morrer vai pinguim Ai, eu vou morrer, eu vou comer um hambúrguer que vai me morrer logo tá o que tá acontecendo, vamos subir aqui vem sobe Ah, aqui tem uma ventilação. Vamos, também tá pra Vamos deixar o velho para trás, gente. O velho rico para ter esse tanto de filho. Olha, nós encontramos uma ventilação aberta. Deixamos o velho para trás. Olha lá o velho se virando, gente. O velho tá, tá virando. Onde está o pai? O pai tá virando um monstro. A do céu, meu pai do céu. Esqueleto com botox. Para criar um grupo que precisa apagar sem o O Ping Game pode, pode comprar para nós, né? O Ping Game, criar nosso grupo. Pai, tem que sair daqui. Tá, pra onde mesmo? Ah, tem um embrema aqui, ó. Ih, gente, bugou. Aí, foi, foi. A gente travou aqui, deu uma travada. Não, eu caí! Não, não, não, não, não, não. não, não, não, não, não. Eu caí de novo, velho. Eu levei mais um dano Tá, vou ficar assim, porque assim que a vida me coloque é? Vou fazer uma coisa, tchau Pedro Lucas Cria aí pinguim, vou assistir uma série Nossa pinguim, porque a minha live tá tão chata assim, que você não pode assistir eu Tá, aqui esse daqui é o concho, um soldado Alguém me envia a assim de robux então É, eu tenho tentado. Tá, tá dizendo que tem tentado parar isso. Nós somos apenas um que um deixado. Nós temos que encontrar e destruir o esqueleto antes de, de, de consumir a energia ruim. É, nós precisamos fazer isso pelo nosso pai. Não sei que pai é esse, que a gente só com o pai e não com a mãe. Mas tudo bem. Então vamos seguir ele. Por enquanto eu tranquilo esse jogo. Tô tão tranquilo que eu já perdi mais de 50% da vida. Esse caminho. É a a esqueleto tá ali esperando. E já caiu, gente. Só foi a chegar que caiu. Gente, que vergonha o cara. Ah, levantou. É, cuidado, esse garoto deve estar infectado Porque ele me parece familiar Ronald, o Ronald, gente, de novo essa peste Tem um esqueleto, o Ronald, as pessoas infectadas Ou seja, tá uma maravilha Sem chance, você está supostamente morto Eu acho que nós estamos supostamente mortos pois aqui nós estamos é, e quando meu lado escuro ataca a, atacou o presidente no avião é não falei gente não dá para acompanhar muita história ele apenas é, tem blá, blá, blá, blá, blá. legal moço legal criar o grupo no Roblox vai fazer as coisas do canal mas não dá então esquece então esquece gente se grupo se não dá pra fazer eu não tenho eu nunca tive Roblox e é ele tá falando um bocado de coisa eu vou pegar meu save aqui você quer seguir quem general Poncho ou ah, eu escolhi o Ronald. Ah, eu ia escolher o Ronald. Da próxima vez que eu jogar de novo, eu vou escolher o Ronald. Mas eu acho, não sei, gente. Nós escolhemos ir com o General Poncho. Fique fora do nosso caminho, Ronald. Nós estamos salvando o mundo. O mundo, gente, o mundo quer ver os Estados Unidos só. E que a gente esse place? Não, não, não, não, não. Que barulho é esse? Eu não lembro dessa parte, velho. Né? Até sumiu. Meu Deus! Siga a seta do avião. Ah, é bem fácil, é bem fácil. Tá, ah, gente, eu não lembro. Tá, o General Post tá aqui, ele tá se corrotando. Né? Esse aqui é um tipo de ritual, né? O que é isso, isso? Parece como um altar, um mal. Alguém deve ter subornado o esqueleto. Esse brilho... De avião, parece como uma oferenda Que isso velho, você tá enrolando igual uma bola Que susto Meu Deus, tá até agora com a cara no chão Como é que você tá cheia da vida velho? O que você tá cheia da vida? Esse aqui O Ronald foi preso, meu Deus, gente, é uma confusão Aí vai aparecer outro monstro pra gente derrotar. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir passar dessa voz, não. Meu Deus do céu, gente. O piloto Kelly, que eu nem conheço, né? Mas todo mundo aqui se conhece. Só eu que não tô sabendo das coisas. Meu Deus, o Jack, o tripulante, que eu não sei também tá quem é. Eu joguei os três na e mas eu não sei quem é ninguém. Só o Ronaldinho. O Ronaldinho Ronaldo Gaúcho. Tá, a gente tem que pegar essa espada aqui do. Do. do como, como é que é nome? Do Arthur. Aquela espada, lembra, gente? Isso é tarde demais os Teletops. Tá, gente, é bem difícil. Eu não sei como matar. Eu... A gente vai morrer. Ah, aproveita e joga outro jogo pra finalizar a live, né? Porque eu acho que você na hora que eu vou ler eles são ai, meu deus vai pega isso ai gente para de conversar, gente, vocês conversam demais. Hum, pelo amor de Deus! Não aguenta não. não, o povo bate o diálogo aí, ai. ai Calma, calma, calma! Ai, ai, ai, ai, ai! Ainda não tem tempo de. Buscar em espada, velho Eu vou morrer já, ai, gente, não vou conseguir Olha ele virando a bundinha pra mim, velho Eu não sei como matar esse bicho, gente Eu não sei como matar Ai, ai, ai, ai não faz isso não, não faz isso não, é brincadeira, é brincadeira, é pegadinha É pegadinha Eu não sei como matar esse bicho é, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha! É pegadinha! Ai! É brincadeira, é brincadeira, ele vai morrer assim Ele vai fazer de novo essa peste, só vai vir. isso Não sei como essa peste ficou grande Não sei o que a gente tem que fazer Ah pronto, o outro morreu ali Tá, não morreu mesmo, tá vivo pela misericórdia de Deus ainda. Tem uma bundinha, eu não sei o que eu faço, eu tacava no cu essa espada. Ixi, desculpa. Ah, tem que fazer isso, isso, isso. Calma, calma, calma. Tá, tem que fazer isso. Entendi, entendi. Agora se eu sobreviver, né? Tá, não para de correr. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amigo, amigo, amigo, Sai, sai de perto. Sai de perto. Olha lá, olha lá, olha lá, volta, volta. Não, não é agora não. Não, não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso com a mãozinha não, mano. Né? Derek, meu Deus. Agora, gente. Não vai fazer isso não, né? Não, não, não. Não, não! Não! Não! Ah! Chocado! Vou pegar atrás da pedra. Ah, não. Não vai fazer isso não, né? Ah, não! <risos> morreu, gente, Morreu! Não, ele reviveu! Se eu morrer, não ter como não. não. pare não parem, não parem. Meu Deus, ele tá quase... Pinguim, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Eu não posso morrer. Ele tá com pouca vida. Ele tá com pouca vida. Por favor, não, não me deixa eu morrer agora, vai. Ah, não, eu não quero morrer agora, velho. Tô com um de vida. Não, você não vai fazer isso. Isso é sacanagem, velho. É sacanagem. É é sacanagem. É muita sacanagem você fazer isso. É muita sacanagem, velho. Deus, gente, gente, gente, gente, gente, olha isso. Gente, 20 de vida. Não, não, não, faz, não faz comigo, não faz comigo, não faz comigo. Vim matar ele, mata ele. Não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Ó, ó, ó, não, não, não, não, comigo não, comigo não. Mata o outro que tem robux. não, não, não, não, não, não. não, não, não. Não, não, não faz isso. Afim, meu filho, meu filho, boa, morreu de bunda empinada ainda. Sai de perto, né? Vai que eu morro, ué, ué, amigo. Morri, por favor, né? que <risos> tá acontecendo, velho? O cara tá afogando, olha lá. O <risos> com... que, que é isso, gente? Eu tô com. O que é isso, velho? Eu vou morrer. Quer ver que eu vou morrer? Eu já não acredito que eu consegui, velho. Nós fizemos isso, você não fez nada. Você não fez nada. Nem aqui se apareceu Ficou parado lá Palhaçada Ué, o ronaldo tá de volta? Que isso, gente? Tá com a espadada nesse ponto não fez nada A Pilot Kelly Ronald Trump Meu Deus, o Donald Trump, Temporante. Gente, é assim o final? É sério que acaba assim? Eu não acredito que eu consegui com 5 de vida, gente Gente, vai entrar pra história essa live, não Não, com... não Além disso, velho, 5 de vida Não É, já escolhe o próximo jogo, mais um jogo... Não, gente, não, eu, não, eu não tô acreditando, velho Ah, o outro agora volta. Tá invisível ainda o, o Jego. Tá todo mundo dançando. Que isso, gente? O cara tava pelado. Né? Mãe. Espere, Kelly é, é nossa mãe? Nossa não, filho. Eu mesmo me chamando de filho, né? Mas tudo bem. Acho deve ser tudo adotado. Só pode O general se foi, o Ronald tá aqui Nós podemos ter certeza Ele sempre está salvando o mundo Ah tá, salvando o mundo, colocando os outros para salvar Aí foi 4 o último sobrevoo E nem foi no avião Foi incrível o RPN4 nem a gente nem pegou o avião, né?